Que essa oração chegue até você te dando muita paz, muita alegria no teu coração. Vamos fazer juntos a oração bênção do lar. Oração para a bênção do lar. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa Minha casa do meu lar, abençoa Senhor a minha casa, abençoa Senhor o meu lar, que os anjos de Deus acampem ao redor da minha casa, do meu lar, Deus Pai Todo-Poderoso quero te agradecer pela minha vida e de todas as pessoas que eu amo a tua palavra diz pedi e será dado buscai e achareis por isso senhor eu te peço e te busco agora peço com todo o meu coração em nome de Jesus abençoe a minha família abençoe a minha casa abençoe o meu lar que seus anjos acampem ao redor da minha casa, do meu lar, que seja ela uma fortaleza, protegida por seus anjos. E peço, faz morar aqui, Jesus, que na minha família tenhamos paz, amor, perdão, partilha, união, a prosperidade que vem das tuas mãos, saúde, proteção. Sei que estás aqui, Jesus, por isso nada temerei, só o bem estará presente na minha vida, na minha família, porque podes transformar toda a situação em bênção. Não existe impossível para ti, não existe doença incurável para ti, tudo pode ser transformado pelo seu poder. Eu convido você, à medida que a oração vai passando, que você confirme com um amém. Escreva aí, amém. Tenho o poder de expulsar todo o mal da minha casa. Por isso declaro que nenhuma maldição prosperará sobre a minha família. Pois ela é do Senhor Jesus. Ele é o rei da minha casa, onde reina o amor. Toca nossos corações, Jesus, com teu poder. Transforma nossas vidas com o teu amor. Conduza nossos caminhos e ilumina. Que todo mal seja expulso agora em nome de Jesus. Que nunca mais volte. Pois esta casa declare. E todos que nela habitam são do Senhor Jesus. Que nossas portas sejam marcadas pelo sangue redentor de Jesus. Que todos que entrarem por essas portas sejam abençoados e todos que por ela saírem, sejam protegidos. Dê legalidade a sua bênção e escreva aí, Minha família e minha casa são do Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo que já fizestes, por tudo que estás fazendo e por tudo que vais fazer na minha família. Te agradeço por atender a minha oração e tomo posse da tua bênção na minha vida. Tome posse da bênção de Deus na tua vida, que está chegando agora até você. E eu te peço com gratidão no teu coração, como gratidão, compartilhe esta oração. Para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com o amor de Deus nas suas vidas, na sua família. Declare para terminar aí. Minha casa pertence ao Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.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 ao redor das nossas casas, dos nossos lares, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa casa e o amor de Jesus. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.